Olha, essa notícia não é muito boa para quem curte uma cervejinha, né? Mas é o seguinte, se eles aumentarem 20% a qualidade da bebida, eu acho até justo, né? O pior é que você vai pagar 20% a mais de água. Você compra uma cerveja e está tomando choque. Os caras não misturam água na cerveja e não tem cerveja boa no Brasil. Você toma uma cerveja estrangeira... Você sente um gosto diferente, mais encorpado, uma coisa feita com dignidade para oferecer a venda, né? Aqui é o contrário, o cara tira, bota água no negócio e a gente tem que tomar 20 cervejas para ter um relaxamento legal. Não é certo aumentar a água, não é, não é certo. Está é, errado o brasileiro, ele fabrica porcaria para servir o brasileiro, que ele não admite que a pessoa está pagando ele. Ele acha que ele tá... sei lá o que pensa, porra. A gente paga, ele fala, então você que se foda. Eu vou pôr água pra você beber porque você é trouxa. Então, como é possível uma barbaridade dessa?